Na primeira metade do século XX, o Brasil vivia um período de modernização e de interiorização das ocupações urbanas, incentivado pelo projeto Marcha para o Oeste, do governo Getúlio Vargas. Foram então estabelecidas diversas novas cidades planejadas, onde até então havia muitas terras desocupadas. Esse foi o caso da nova capital do estado de Goiás, fundada em 1933 pelo então interventor Pedro Ludovico Teixeira, em substituição à antiga cidade de Vila Boa. O plano inicial foi idealizado pelo arquiteto Atílio Correia Lima, que adotou uma área urbana composta por duas malhas quadriculadas e sobrepostas a 45 graus, de tal modo a possibilitar a pata de ganso, cujo ponto perspectivo é o coração cívico da cidade. Londrina, por sua vez, foi fundada em 1934, através de um decreto estadual assinado pelo interventor Manuel Ribas. No entanto, foi em 1929 que a primeira expedição da Companhia de Terras Norte do Paraná chegou ao local. A cidade deveria servir de apoio para as outras cidades da região. Sua proposta baseava-se numa malha ortogonal em forma de xadrez, de aproximadamente 4 quilômetros quadrados, com as ruas dispostas nos sentidos norte-sul e leste-oeste. Goiânia foi planejada inicialmente para abrigar 50 mil habitantes, enquanto que Londrina foi planejada para receber 30 mil. Todavia, em menos de 100 anos de idade, ambas as cidades cresceram exponencialmente, escapando completamente das características e diretrizes inicialmente idealizadas. Avenida Araguaia, no momento que você vira, o prédio já está no horizonte. Você, enfim, percebe ele de maneira muito automática. Ele tem uma imponência muito grande. Né? Que ele é bastante bem inserido. Assim, até porque a região conta com um desnível bastante significativo. Provavelmente poderia e... ser, ela ela me respondeu que não sabia, mas ela chutou <risos> que provavelmente seria uma caixa d'água, né? Talvez, como ela já tem Pode testemunhar um 7, 8, 8 algumas anos, bastante gente que vem aqui falar que isso daí tá mais de 30 anos parado. Então, assim, uns falam umas coisas, outros falam outra que era para ser uma comida, falam que falam que falam valoriza até outro, a região é Porque ali tem uma estrutura ali que podia abranger clínicas, comércios, né? Às vezes tem pessoas lá, parece Faz que... Então, mais de 15 anos é que eu... O mesmo jeito. Dinheiro empatado ali que... Você vê quanto que é eles não gastaram para fazer aquela ali, aquelas estruturas Bom, diferentes. ele tem um, um, um aspecto formal que é interessante, que é diferente, enfim, ele chama a atenção, mas, principalmente, a questão do, tá do estado de é abandono. Viável né? para construção, ela não está deteriorada. Porque, apesar de estar tá parada há mais de 20 anos, é, claro. ela o ainda pode ser Simplesmente muito largou do centro. E essa é mais uma fachada, vamos dizer assim, de prédios inacabados que enfeiam o centro de uma. A capital, minha filha né? e essa.. Esse, a gente chama assim de cemitério de ferro. Eu tenho a mesma idade, né? E depois acabou não, não saindo é. nada, não se é, ele, O prédio, na verdade, hoje ele não cumpre função nenhuma. Ele está parado, né? Ele, ele é. Enfim, a única então, função dele é ser então, vigiado. Tem uma certa imponência e tudo mais mas não, a, não chega a agredir, porque Eu trabalho a dois é anos aqui na lá. clínica. É, a gente nunca viu movimento nenhum aí, né? E dá uma impressão de que realmente está abandonado. Eu nunca vi ninguém tem entrar, né? ninguém sair. Um prédio assim fica abandonado, né? Há já muitos anos, sabe? Agora não sei quantos mil metros quadrados. Seria um assim? prédio novo, não né? Relativamente é novo. novo, apesar... Do grande tempo que já está parado Mas eu acho que ajudaria ah, Depois assim, acabou uma boa... não saindo nada Não se concretizou nada aí, Tudo parado aí, Essa obra aí tudo parado Com esse imenso terreno Praticamente não centro Então por isso de Londrina, que né? ele me gera esse certo é, incômodo E não por ser somente ser concluído Mas também por uma questão de curiosidade Mas eu gostaria muito de vê-lo algum Meu dia concluído Uma estrutura acabada que acaba Deixando o lugar mais feio Eu sinto a vontade de ver ele terminado, né? A curiosidade para saber o que seria. inacabado, inconcluso, indefinido, sem finalização, sem destinação específica, sem determinação, inconstância, insegurança, incerteza, um devir sem data para acontecer, sem data para ser. Como as cidades que as abrigam e que nunca se realizaram em seus planos e desígnios originais, tais estruturas pairam na esperança de ver seus desenhos e destinos iniciais um dia se completarem. Um constante e eterno vir a ser, sem nunca ser realizado, sempre em espera.